E aí pessoal, tudo bem? Nessa aula nós vamos estudar as figuras geométricas espaciais e para isso nós temos um garoto aqui na qual foi solicitado, ou seja, foi pedido que ele desse o nome de cada uma dessas figuras aqui. E será que nós conseguimos ajudar ele com essa tarefa? Sim, nós conseguimos. Mas, para isso, nós precisamos entender primeiro o que são figuras espaciais. Então, imagine que eu tenha aqui um retângulo. Então, aqui o meu retângulo. E esse retângulo, ele possui um comprimento e uma largura, sendo que o comprimento é essa medida e a largura é essa medida. Observe que essa figura ela está planificada, ou seja, ela só possui duas dimensões. É como se você conseguisse colocar a figura em uma folha. Agora, imagine que nessa figura eu coloque outra dimensão, ou seja, eu coloque uma altura. Então, eu tenho aqui o meu retângulo. O retângulo é uma figura desse tipo, e eu vou começar a colocar uma altura no meu retângulo. Então, deixe eu desenhar mais ou menos assim. Observe que, agora, o retângulo ele está tendo uma profundidade, ou seja, eu tinha apenas duas dimensões, que eram a largura e o comprimento. Mas, agora, eu tenho a minha largura, o meu comprimento, então, o meu retângulo, ele está aqui, como se fosse no chão. E aí, esse aqui é o comprimento, e aqui nós temos a largura. E você observou que agora nós temos uma outra dimensão? Agora, o nosso objeto ele possui uma altura, uma nova dimensão. Então, aqui nós temos uma altura. E toda vez que nós tivermos objetos com essas três dimensões, nós vamos ter figuras geométricas espaciais. Então, aqui nós temos uma figura geométrica plana e aqui nós temos uma figura geométrica espacial. Ou seja, é como se você conseguisse colocar esta figura em uma folha e essa aqui você não ia conseguir, ou seja, ela estaria saindo da folha. É uma figura no espaço, ela tem uma profundidade. E eu estou falando toda hora de dimensão, mas o que é dimensão? Nada mais é do que cada uma das medidas que utilizamos para medir algo. E por isso que, nessa aula, nós vamos estudar estas figuras aqui, que são as principais figuras geométricas espaciais. Você consegue identificar alguma delas? A primeira que nós temos aqui é o cubo. E uma forma de identificar um cubo é saber que ele é formado por seis quadrados. Observe, eu tenho um quadrado aqui em cima, eu tenho outro quadrado aqui embaixo, no chão, eu tenho um quadrado aqui do lado direito, e um outro do lado esquerdo, eu tenho um lá atrás e tenho um aqui na frente, que é esse que eu estou pintando aqui agora. Se você não conseguir imaginar isso, pense em um cubo mágico, onde é formado por seis quadrados, que tem um na frente, um lá atrás, um em cada lado, e um em cima e um embaixo. Então, um cubo é formado por seis quadrados. Ah, e um quadrado ele também é uma figura plana, não é? Então, o interessante é que tem sempre uma figura plana na formação de uma figura espacial. Agora, a segunda figura que nós temos é um bloco retangular. Isso porque esse bloco ele é feito de seis retângulos, ou seja, um aqui em cima, um outro no chão, um aqui ao lado e outro aqui ao lado, um aqui na frente e outro lá atrás, onde eu estou pintando. Então, assim como o quadrado, ele também é formado por seis faces, só que essas seis faces elas são retângulos, ou seja, seis retângulos. E, claro, é uma figura espacial porque tem três dimensões. Tem uma dimensão aqui, tem uma outra aqui e tem outra aqui. Então, aqui nós temos um bloco retangular, mas também podemos chamar esse bloco de paralelepípedo. Paralelepípedo. E essa outra figura aqui é o que chamamos de pirâmide. E, em especial, essa pirâmide aqui ela é formada por um quadrado em sua base. Aqui eu tenho o meu quadrado. Além disso, uma pirâmide ela também é formada por triângulos. Então, essa pirâmide é formada por um quadrado e quatro triângulos. Olha, eu tenho um triângulo aqui, um outro lá atrás, um aqui ao lado e outro aqui na frente, que é o que eu estou pintando. Lembrando que um triângulo é uma figura plana, que tem três lados e três ângulos. Olha, aqui eu tenho um lado, aqui outro lado e aqui mais um lado, formando um triângulo, e aí nós temos a nossa pirâmide. Agora, aqui nós temos uma figura espacial que nós chamamos de cilindro, que é formado por dois círculos e um retângulo. Então, um círculo e dois círculos. Agora, essa parte que eu estou pintando aqui não é exatamente um retângulo como você pode ver. Para formar esse cilindro, imagine que você tenha uma folha de papel. Se você enrolar esta folha, você vai ficar com uma espécie de cilindro. Então, se eu enrolar a minha folha, eu vou ficar com algo mais ou menos assim. E aqui nós temos um cone, e a ideia do cone é a mesma do cilindro. É como se você tivesse essa figura aqui, dessa vez não é um retângulo, e você movimentasse ela. Só que, se você movimentasse essa figura, ela ia ficar mais ou menos assim. Só que ainda ia faltar essa parte aqui, ou seja, ia faltar um círculo. Por isso que, o cone, eu tenho que pegar esta figura e juntar com um círculo. Por fim, nós temos aqui o que chamamos de esfera. A esfera também é uma figura espacial, que também é criada com a movimentação de vários círculos. Eu só coloquei dois aqui, né? Eu coloquei esse aqui e também coloquei esse aqui. Eu poderia colocar mais um círculo, mais ou menos assim, e outro aqui também. Tem vários e vários círculos para nós formarmos uma esfera. Mas o que eu quero que você aprenda é que a esfera também é uma figura espacial. Mas, enfim, pessoal, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo!